Nós sempre falamos assim, nós somos um, falamos, eu e o Pai somos um, a oração de Jesus, para que todos sejam um, agora nós estamos afirmando que nós somos o um, significa o seguinte, exemplo, se eu deixasse desistir, se fosse possível eu deixar de existir, né, todos deixarem desistir, existir. aí, porque não há esse universo sendo mantido com vazios. Ele é um todo, harmônico. Ele não pode se tirar uma parte dele. Primeiro que não tem onde colocar essa parte. Pois ele é o infinito. Não a gente tirar algo do infinito e colocar em outro lugar. Percebe? O infinito está sempre dentro dele mesmo. Isso não seria o infinito, né? né? Agora, nós precisamos passar desse linguajar metafísico para a vida prática. É isso que interessa que quando eu sei que eu sou o um, então tudo que eu preciso já é o ser que eu sou. Então eu não preciso, tá certo? Tá, tá. Quando eu acho que me falta algo, eu também acho que falta algo, o que que é? A percepção de que não falta. Se eu sei que tudo é um e eu sou o um. Eu vivo agora consciente dessa unidade. O que, que significa fazer isso? Meditar corretamente. Meditação não é para você ficar lá eu vou imaginar que está entrando é, é, o carro que eu preciso na minha firma. Vou mentalizar não é isso aí. Fechar os olhos e reconhecer que o universo desse um que está aí é indivisível. Eu que sou este eu. Um. Aí. Então eu sou a Totalidade da existência, mesmo que eu esteja aparecendo num ponto focal. Né? No caso, cada ponto da mesa aqui é a mesa. Se eu puxar aqui, ó, é a mesa. Se eu puxar aqui também, é a mesa. Se eu puxar a mesa para cá, esse ponto vai junto. É uma coisa só. A massa universal. Deus, o no nome de Deus, o princípio, seja o todo, o absoluto. Não importa isso daí. O que importa é que se eu estou aqui, e cada um está aqui, é porque esse um está sendo um de todos nós. Não há separação. Por isso que Jesus falou, utilizou bastante essa questão da unidade aí, e a oração que é aquela, né? Ora para que todos sejam um. Deus é, é, fala significa: ora para que percebam que, que nós somos esse um. Isso, então eu não, não preciso de nada. Eu não preciso de nada para. Quando eu descubro que eu não preciso de nada, que eu já sou um, tudo que aparentava me faltar começa a surgir na minha vida naturalmente. Então a verdade é uma função de dentro para fora. Não é olhando aqui o que me falta e quando eu vou ficar mentalizando isso ou atrás disso, ou então é, estou dizendo que eu tenho tudo, mas também tá faltando isso. É de dentro para fora que vem. Por isso que eu sempre falo da importância da meditação correta, né? não é meditação de pedir coisa, nem é de coisa nenhuma, é meditação de reconhecer que nós somos o um total, né? aí, é, terminada a meditação, o que a pessoa faz? Naturalmente aquilo que tem para fazer, porque ela é o próprio um funcionando, ela vai ser o leiteiro que está batendo na porta na casa dela, ela vai ser o, percebe? A, já, vi, já virou aquela música Vita, do Raul Seixas? Quem conhece a música? Todo mundo conhece? Conhece? Conhece? Conhece? Eu sou o tudo e o nada? Hã? Eu sou o tudo é interessante, mas eu sou o nada? <risos> eu sou a dona de casa no Speck Parques a vida não uma coisa assim, né? E eu sou o sangue no olhar do vampiro as de maldição, colocando na aparência, do, que essa letra está atualista ainda, né? a divindade não reconhece é, bem e mal, a, essa unidade que nós somos ela é além dos opostos, é incondicionada. Quando nós reconhecemos que nós somos esse eu incondicionado, é, é, no nosso dia a dia aparece o quê? Esse mundo normal com as coisas caminhando a nossa, em nossa direção. É, exatamente. Então, é isso aí. É a vida é, uma graça. O ser humano ele não sabe o que é melhor para ele. A verdade é essa: não sabe. Em qualquer, em qualquer segmento. Qualquer segmento ele acha que ele sabe, né? mas ele não sabe qual é o melhor para ele. Então se ele confiar nesses princípios, o que vai acontecer? Ele vai viver sem a preocupação, mas viver sem a preocupação, sem a confiança também não volta, porque a, o bom disso aqui é a pessoa estar confiante né? de que a vida sem preocupação vai trazer para ele a vida real dele, que é o que? Ele trabalhar em algo que ele goste com né? o tipo de pessoas que lhe dêem prazer de companhia. Aí entra harmonia aparente na que é excelente de companhia para um é ou para outro. né? uma pessoa que só gosta de esporte, ficar perto do metafísico que detesta esporte, por exemplo, uma pessoa fanática do esporte perto de mim, é uma péssima companhia. Se for uma pessoa que gosta de ficar falando de de, de carro o dia inteirinho, para mim não me interessa a componência na aparência. Não significa que seja um mal isso. isso. Significa que não é o ideal para mim. Então existe na um, é, aparência uma, uma harmonia aparente também de pessoas que têm o mesmo tempo achar que me interessa. Isso aí se estende não só em termos de é, proximidade, sim. Eu não gosto de firma, tudo mais. Porque eu, o que eu vejo de pessoas, digamos, que surgem entre aspas, por acaso, na firma lá, para comprar material de limpeza, é coisa impressionante. Vocês chegam lá e falam esse negócio né, por cima, ah, se mexem com isso aí, com isso aqui, aí tá, já começa tudo. Né? Eles acham que estão indo lá, ó, oh, que silêncio, se mexe com isso aqui, tudo assim. As coisas lá se funcionam sozinhas. Então, a, o que, que funciona o paciente? Ele, ele é um, um ponto de referência para saber o quê? Se nós estamos meditando ou não corretamente. Se estivermos meditando corretamente, a, a coisa nosso que está sempre em harmonia como nós queremos. E se não está hoje como nós queremos, vai caminhar para aquilo. E é evidente também que não acontece, não aparece. Não, não, nós temos 24 horas, né? Nós temos o, de sequência de, de crença no tempo aí as coisas desganchadas, né, mas é, cientes de que é, o que nós reconhecemos na meditação é real, nós não temos mais que nos preocupar com o mundo, a não ser aquilo de fazer agora o que é possível, nós vivemos sem preocupação nenhuma, mesmo que nós estejamos rodeados das piores cenas aparentes possíveis de existir. E aí que entra a, a, o que é, quem é que absorveu mesmo isso ou não? Porque então, a pessoa fala assim, é, mas se você tivesse perto da parência em casa, não terrível aquela? E eu falo em casa, se eu não casa. Também tem. É. Essas frases bíblicas elas têm diversas interpretações, né? Todas elas são reais. Eu não tenho só um sentido, né? Mas é um deles, né? Mas eu falo assim. A pessoa se liga mim e fala assim se eu cheguei à aparência que eu estou aqui, por exemplo eu não consigo aplicar a explicação diante dessa aparência que está aqui é muita coisa ao mesmo tempo mas não tem muita coisa, é uma aparência só cheia de coisa mas é uma aparência só sempre no né? é, caso da, da, da, da cena na televisão a cena é uma só posso focalizar aí naquela, naquele momento 500 coisas da cadáver mesmo mesma cena, a senhor desligar a tomada sumiu a cena inteira. É uma cena só. Né? Então, esses princípios, eles têm. A pessoa tem O que é que solidificar isso daqui? Né? A pessoa tem a confiança. A confiança de que nós enxergamos algo que não é real. Esse que é o problema da pessoa ser sugestionada, Ela, ela acredita naquilo como real. Né? Então, por exemplo, se ela tem um. um um problema familiar, um problema de, de desemprego, seja o que for, ela acreditou que aquilo é algo real. A é uma situação a assim, resolvida mesmo. Então ela fala assim: a pessoa fala assim, é porque não é você que está desempregado aqui, eu é vou ser desempregado um monte de coisa para pagar aqui, né? não é você, porque não é você, é sempre isso daí. É não é você. Né? A, sempre, a gente fala assim: as pessoas, você está trabalhando demais. Não, eu estou desempregado, eu estou trabalhando demais ainda porque que Porque trabalhar demais é querer fazer humanamente Deixa o autor da obra fazer deixa O que, é que Jesus falou? O pai em mim faz tá as obras O pai em mim faz tá as obras Então A pessoa está lá, está preocupada A coisa não está indo bem O que, que significa? Ela quis fazer aquilo humanamente E tem muita gente também Que tem, tem o seguinte Ela não faz as orações, ela faz a meditação correta A coisa desgancha bem Depois que desganchou Aí ela pega, assume através o papel de autora das ações. A é, hora está funcionando, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu disse o quê? Olha, eu apliquei isso até o que, eu que eu se eu tivesse aplicado ali, da dava tanto, eu fiz isso, fiz aquilo. E começa a de jogar o ego em ação. E o que acontece? A onisciência está fora da atividade. está funcionando através do padrão do mundo. Então, uma, uma, uma, uma confusão qualquer naquele meio de finanças que ela ficou, ela se ficou sem nada outra vez. Cadê, cadê o eu que estava tá fazendo tudo aqui e aplicando? Sumiu. É? Aí liga lá desesperada outra vez. Não, eu quero que não apliquei, mas eu segui meditação, eu apliquei que eu segui meditação. Entendeu? Mas, mas para quem foi a autoria da, da ação? Então, essa é a questão. Existe uma, uma ação? É isso que eu trouxe o texto aqui, essa maravilha que eu é Existe uma Oni ação existe essa alma ela está funcionando então ela está funcionando para mim e para todos e para o universo todo é uma ação